Olá, boa, Olá boa, noite. boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo Como é que foram de semana, de mês? Vem, graças a Deus. Frio, é, né? Deu Correria. Muito frio. Frio. Muito, frio, muito frio. Muito frio. Muito frio. Olá a é. todo mundo, né? O pessoal que está entrando aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Né, a este 12 º papo de Educomunicação, papo de Olha hashtag só. Educomunicação. <risos> é, muito, muito bem, bacana, muito né? Muito, muito bom estar aqui. Nem parece que já faz. É, se bem que o nosso último papo foi recentemente, né? Foi mais recente, né? A gente fez um papo com a, sim, com sim. a Ana Regina. Ana, Ana Regina, para falar de da bom, desinformação, isso, combate à desinformação, né? Isso, ó, tem legal. Pessoal, pessoal entrando aí. Boa noite, Andréia. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão Boa noite. entrando. Boa noite. Vamos começar já nos apresentando, né? E aí a gente Isso ganha aí. tempo, porque o papo hoje é muito bom, né? Promete, hoje promete. promete hoje promete, hoje promete. É, bom, eu sou a Andressa Luzirão, sou gestora e educomunicadora no Instituto Devira Educom junto com a Ivone e com o Carlos. Boa noite, Graziella. Boa noite. É... E passo a palavra aí para a Ivone e para o Carlos se apresentarem, depois a gente fala um pouquinho sobre o que é o Papo de comunicação e o que é o Instituto de do Com também. Uhum. É isso aí, boa noite a todas, a todos, a todes. É, eu sou a Ivone Rocha, eu sou professora, assim como a Andressa, é, gestora do Instituto... É, com Educom, Edu Comunicadora e desenvolvemos, os três, um projeto muito importante nas nossas vidas, que é o projeto Memórias em Rede. Um projeto que atua na perspectiva da educomunicação e tem como protagonistas jovens, adolescentes, a partir dos 11 anos de idade. É isso aí. Boa noite, Carlos. Uhum. Boa noite, Ivone e Andressa. Bom, eu sou o Carlos Guimarães, Sou cientista social, professor, pesquisador e colaborador aí do projeto Memórias em Rede do Instituto Vira Educom. Então, entrei no Instituto o ano passado e começamos aí a mexer num projeto que a Andressa e a Ivone começaram esse projeto, né, e aí, a partir do momento que eu entrei, a gente começou a reelaborar todo esse projeto e vamos ter novos, novos andamentos aí, inovações nesse projeto. Uhum. É isso Sim. aí. E para quem está nos assistindo pela primeira vez, né, o Instituto Dever com é, é um instituto que trabalha com ações e projetos na perspectiva da educomunicação, ele foi fundado em 2018 em Santos para desenvolver é, esses projetos em espaços formais e não formais de ensino, né? E como a Ivone bem disse, nós temos aí como carro-chefe do nosso instituto o projeto Memórias em Rede, que trabalha com jornalismo na escola, é memória individual, social e coletiva também dentro da escola. E outro projeto do, do Instituto Devira do Com é o papo de hashtag educomunicação, né? Uma ação realizada mensalmente, a gente traz aqui especialistas, educomunicadores, educadores, para discutir questões que envolvem a escola, que envolvem os espaços também não formais de ensino. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje temos um tema especialíssimo, né? Pra, e com uma especialista no assunto, que é o tema das bolhas informacionais. né? A gente vive aí na esfera pública digital, essa polarização de conteúdos, de visões, de ideologias, e que muito prejudicam a democracia. Então, hoje a gente vai discutir esse assunto com uma pessoa, ninguém mais, ninguém menos, que Poliana Ferrari. Aê! Vamos lá, então. Vou falar... A... Ah, bem-vinda, Poliana. Oi, olá. Poliana. boa olá a todos e todas. É um prazer noite, estar aqui. Poliana. Sou super fã do projeto... Ah. O prazer é nosso, viu? Vamos. De, deixa eu, eu, eu falar aqui um pouco da, do currículo da Poliana, né? Sim. Muita coisa para falar desse currículo, né? Um, um, um imenso currículo. <risos> Bom, gente, a Poliana é pós-doutora em Comunicação pela Universidade Beira Interior de Portugal, doutora e mestre em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo, é graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela PUC São Paulo, é professora titular do Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, o TID, da PUC São Paulo, líder do grupo de pesquisa CNPq Comunidata. É também professora do curso de Jornalismo da PUC, São Paulo, autora de nove livros, entre eles Comunicação Digital na Era da Participação, Jornalismo Digital, Hipertexto e Hipermídia, A Força da Mídia Social, No Tempo das Telas, Comunicação na Era da Participação e Como Sair das Bolhas, que é justamente sobre esse último livro dela que a gente vai falar aqui, né? A gente trouxe esse assunto não por a gente trouxe a Poliana não por acaso, né? Para falar desse, desse assunto que está muito em pauta, que são as bolhas informacionais. Ela atua como pesquisadora nas áreas de jornalismo de dados, narrativa transmídia, fact checking e social media. É isso aí, né? Mais uma vez, bem-vinda a vontade é. no nosso papo. É, eu estava aqui nos bastidores vendo um papo caloroso, né? Conheço a Ivone há muitos anos, da né? Ivone. É, e a Andressa e o Carlos, que a gente vai fazer muita coisa junto aí na parceria nossa da rede, né? Então, acho que a gente nesse frio, né? Acho que os amigos aí, todo mundo que está assistindo, os adolescentes que vão fazer as perguntas... É... Acho que a gente tem que sair das bolhas para sobreviver, né? Bolha não faz bem para ninguém, né? E se a gente tiver, antes até da gente começar, só, eu sempre digo assim, eu pesquiso desinformação faz cinco anos, parece que faz 50, né? É, polarização só piora, o discurso de ódio só piora, o cancelamento só piora, as fake news só pioram. Então, assim, acho que a gente precisa ter essa consciência planetária mesmo, né? Do que, que a gente está fazendo aqui, né? Seja reciclando, seja no parando da vaga do idoso, seja no escolhendo vacina, seja. Né, a, a gente tem assim, acho que o primeiro passo para a gente discutir bolhas é assim: re, as redes né, são um reflexo do que somos. Né, não existe, né, o Pierre Lévy deu uma entrevista para O País, né, recentemente, aí falando né, lá da inteligência coletiva dele, do livro de 94, e ele falando que é sempre um espelho as plataformas. Né? Então, assim, o que somos a gente reflete. Então, se a pessoa é homofóbica, racista, machista, ela leva todo esse viés de confirmação, esse ódio para suas bolhas e fura as bolhas propagando mais ódio, né? Então acho que a primeira reflexão é a gente pensar assim: que cidadão sou eu, né? E aí a partir disso a gente consegue discutir bolha, desinformação, homofobia. É... Qual é? A... Eu falo nos, como sair das bolhas, né? É, assim que nossas patologias as pessoas precisam discutir no divã, né? Do terapeuta, não sendo hater, não espalhando ódio, não cancelando as pessoas. Então, é isso, é, é isso aí, as bolhas é esse nó mesmo. E antes da gente entrar fundo nesse tema, com você, Poliana, a gente vai te jogar numa roda aqui que são as manchetes da semana, tá? Oba! Só para explicar para quem está assistindo pela primeira vez, as manchetes da semana se tratam de uma dinâmica que a gente leva é, no projeto Memórias em Rede com os estudantes, com os jovens, é um momento em que eles são editores de suas próprias vidas e trazem para essa roda, para essa ciranda, as suas notícias pessoais. Né? E ali é um momento de escuta, da gente entender o que eles consomem de mídia e também o contexto de vida deles e a gente traz aqui para o papo e claro envolvemos o nosso convidado né e então a gente vai falar aqui uma rodada rápida para a gente não ocupar muito espaço de tempo para esse assunto que é tão importante quais são as nossas manchetes da semana quem quer começar eu posso começar posso começar maravilha eu a minha manchete da semana é uma comemoração, na verdade, né, nós finalizamos o semestre com chave de ouro, digo nós, do, do Instituto Devir, e do projeto Memórias em Rede, nós fizemos uma formação de professores da Educação de Jovens e Adultos, da EJA, e a gente terminou com, com avaliações muito positivas, né, nós fizemos um, fizemos mais de dois, quase, quase dois meses né, de formação, nós fizemos formação de professores toda semana, e foi muito bacana a gente discutir é, objetos e afetos, história de vida, o jornalismo na sala de aula, e trocar, fazer uma troca, nós fizemos, na verdade, uma troca de, de conhecimento e de experiências do projeto Memórias em Rede com os professores, e foi da escola José Bonifácio, no bairro Vila Nova em Santos. Então a minha manchete é agradecer aos professores que participaram desse, dessa, dessas oficinas, né, dessa formação, agradecer à Secretaria de Educação de Santos que nos proporcionou esse, esse encontro, né? E, e é isso, e essa é a minha manchete da semana. Eu vou passar a bola agora para, para o Carlos. Uhum. Opa! Bom, vamos lá. É, também agradeço muito a, a participação dos professores, a equipe da escola, a que foi uma troca muito proveitosa e maravilhosa mesmo. É, foi muito boa essa atividade. Bom, vamos lá. Minha manchete é o seguinte. Eu, eu vou dar duas manchetes, na verdade, tá? Uma é rapidinha, tá? É, é uma manchete, assim, muito pessoal, tá? Eu, eu queria falar que meu filho passou no vestibular tá, da Universidade de Londrina, então parabéns, Yuri, muito bem. É, a, a outra manchete é uma coisa mais séria, né, na verdade é uma notícia de todos os dias, né, e de todos os invernos, tá? É, são as notícias relacionadas à morte de pessoas em situação de rua que estão morrendo devido ao frio, tá? Então... Né, queria até deixar aí um apelo para o pessoal, né, tem, existem várias ONGs, no caso né, daqui de São Paulo, tem a, a SP Invisível, tem várias ONGs né, que trabalham com, não apenas com distribuição de comida, mas distribuição de roupas, tá, cobertores, tem várias iniciativas que podem, a população está aqui, está morrendo de frio, gente, Tá morrendo de frio, tá? Então, vamos, vamos ajudar aí. Beleza? E eu passo a bola agora para a Andressa. Para mim, bom. Gostei muito da sua manchete, Ivone. Gostei da sua sou. também, Carlos. Bom, a minha manchete é comemorativa. Estamos aqui completando um ano de papo de hashtag Educomunicação para nós. É uma alegria, né? Um projeto que nasceu na pandemia uma forma da gente trazer para esse universo digital, discussões que envolvem a escola, os espaços não formais de ensino, e a gente, nesse um ano, ao longo desse um ano, trouxemos vários educadores, educomunicadores, especialistas né, em temas aí de, da desinformação, racismo na escola, a escuta ativa e sensível no, no espaço escolar também, a educomunicação na infância, enfim, inúmeros assuntos é, para esse diálogo aqui, com as pessoas que nos assistem, então é uma manchete comemorativa. E eu passo é, a, a, minha, a passo a bola, né? Passo o microfone <risos> para Poliana, nossa convidada especial. A minha manchete também é uma manchete de homenagem é, ao nosso amigo, amigo da Ivone também, o André Russo, né? Um jornalista querido, um radialista que também foi, né? Uma das vítimas aí da Covid. É, e ele era muito empenhado nas discussões de desinformação, a gente conversava muito, e a gente está criando na PUC, e também estou anunciando, porque vai ser aberta à comunidade, né, a PUC faz muitas coisas, a PUC São Paulo, é, aberta a comunidade também, é, a rede de PUC de checagem de fatos André Russo. Né, então, a gente, ela começa agora em agosto, é, com os alunos né, de jornalismo, dos cursos de comunicação, mas também aberto à terceira idade, e a gente vai ter coisas juntas né, com o Devir, né, que a gente já está planejando, então, queria dizer que fiquei muito tocada da, da gente, do André continuar com a gente nesse projeto, que ele era muito empenhado é, no fato, não né, admitia desvio, né, assim, eu, eu lembro... Quem, a questão das manchetes, né, uma vez a gente trabalhando com a agência de notícias do curso, a gente estava, um aluno perguntou, ah, mas se a gente estiver entrevistando, né, e for um professor ou um cientista, mas, né, começar a falar de terra plana, e ele foi categórico, ele falou, não, terra plana não existe, então você não dá voz para um terraplanista, ele era muito muito, né, central no eixo, acho que a minha manchete é isso que eu queria anunciar para vocês. Muito bom, bacana, legal. Vamos lá, então, gente? Vamos lá, Vamos começar, lá. então. Bom, a primeira pergunta, Poliana, é sobre o conceito das bolhas, né, das bolhas informacionais, né, é... O que, que os estudos dizem, sobre o que significa isso, como surgem as bolhas, né, e algumas, a gente escuta às vezes falando que algumas vantagens, né, será que é possível falar em vantagens e quais as desvantagens? né, no geral também, quais são os aspectos que a gente pode né, perceber sobre as bolhas, né, o que caracterizam elas. Obrigado, Carlos, da pergunta. É, nessa minha caravana, né, desde que saiu como saiu das bolhas de 2018, também indo em escolas tal, eu, eu ouvi de muita gente, viu, assim, de pais, de, até de educadores, mas é bom estar nas bolhas, né, é confortável, eu não quero conviver com ninguém que pensa diferente de mim, né. O que aconteceu, né, na pós-verdade, que essa era que, que a gente já caiu até no vestibular, né, já caiu no Enem, já caiu é, algumas provas, né, é uma era onde as, né, as conjecturas, os desejos, né, as suas opiniões, sobressaem os fatos. Né? Por que que isso é um perigo? Isso é um perigo porque fatos, né, a gente não pode questionar, então, que a Terra não é plana, né, que não teve Segunda Guerra, não é uma questão de eu tenho minha opinião, minha auto-verdade, são fatos né, é, históricos. E aí, a gente começou a reduzir nas redes sociais, nas plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, todas que a gente usa, os grupos de WhatsApp, só quem pensa igual a gente, né? E se a gente tem um parente que pensa diferente, é mais fácil tirar o parente do grupo, né? É mais fácil tirar aquele amigo que é de esquerda, de direita, que acredita em Deus, outro que é ateu. É, então, é, a gente vai... As pessoas foram excluindo para não ter conflito, para viver, e foram ficando, e os algoritmos né, que controlam essas plataformas vão te oferecendo cada vez mais coisas iguais. Então, vou dar um exemplo simples, você começa a curtir para o iFood dizer que você só gosta de pizza de mussarela. E aí você começa a receber só oferta de pizza de mussarela, né? Ou, então, isso pode ser para vacina, pode ser para tênis, para viagem, para é, as buscas, né? Para a gente ter uma ideia, se eu buscar agora uma coisa no Google, a minha busca é diferente da sua, Carlos, da Ivone, acaba vindo, né? O que a gente normalmente já busca, eles te trazem primeiro. E aí você vai ficando cada vez mais fechado nessa sua bolha, né? cada vez mais... A Netflix te recomenda aquele filme que ela acha que você gosta, porque você comentou, compartilhou, e você não vê outra coisa, né? Então é um risco muito grande, assim, a gente tem que ouvir a música até do que não gosta, né? As pessoas criticam, por exemplo, o funk sem ouvir a letra, ou criticam né, o sertanejo, ou então a gente tem bolhas em todos os segmentos. E por que, que as bolhas Desembocam em desinformação? Porque como você fica ali blindado Só no que você acredita Você começa a ter um mundo fake Do que você acha que existe né? Então você começa a acreditar é, naquilo que chega só daquele seu grupo, e você não areja, não olha coisas diferentes, dá trabalho, né? Co é, situações diferentes. Eu falo que tem famílias que almoçam, primeiro, né, um salgado, de a sobremesa, tem gente que não almoça, tem gente que não come a sobremesa, tem gente que tem cachorro, tem gente que tem filho, tem gente que tem gato, mas essa diversidade que faz a gente ser né, um ser humano numa sociedade democrática, porque senão a gente perde, né? começa... É, virar barbárie, quando a, sai da bolha qualquer coisa que você não gosta, você ataca o outro. Né? Então, é um pouco que a gente vive, a gente vive em bolhas, né, precisamos furar todo dia. Poliana, você acha que o jornalismo, ele contribui com as bolhas informacionais? É, ou até que ponto as bolhas informacionais também prejudicam o jornalismo? Eu acho que não deveria afetar o jornalismo, né? Jornalismo é prestação de serviço e ponto, né? Não é, jornalismo não é ideologia, não é trabalho né, de assessoria, trabalho de relações públicas, ele é prestação de serviço. Né? Então, é, quando você tem, se a gente pegar esse recente, essa semana que só falam isso, né? A infeliz reportagem da Folha lá sobre a AstraZeneca. Quando você tem viés de confirmação entrando em jogo, né, nossos alunos aí vão falar, o que é o viés de confirmação? Quando essa, essa sua tendência a achar uma coisa sobrepõe a checagem, né, quando você espalha uma coisa rapidamente antes de um estrago é maior do que o que você desejava com aquela informação. Então, eu acho que o jornalista tem que ficar muito, tem que ter muito cuidado, eu lembro... Vocês devem lembrar também, lembra quando teve o fenômeno dos rolezinhos, né? Que a periferia é, ia nos shoppings, né? E, e começou a uhum. ter, é, e aí tem aquela coisa, uma loucura, os shoppings, né? De alto padrão, não queriam os adolescentes à periferia, deu todo aquele absurdo, né? Eu lembro que eu fui no Metrópolis, na TV Cultura, né? E eu nunca vou esquecer que uma coisa que eu falei, e, e se a gente der um Google, tá lá, né? No arquivo, é. Muitos jornalistas nunca tinham ido para a periferia, né, muitos sim, muitos são da periferia, mas muitos nunca tinham atravessado, que a gente fala aqui em São Paulo, a ponte, né, e tinha ido para Caeiras, para a periferia, e estavam analisando um jovem de periferia sem nunca ter ido numa periferia, né, então, ou o aluno, a gente fala isso, ele está ali em Perdizes, né, e ele vai analisar um churrasco na laje, ou uma, né, uma festa, né, no campo limpo, mas ele tem que conhecer o campo limpo, né? não dá para... Então, acho que bolhas não são boas nem para a imprensa, nem para ninguém. Né? Acho que, assim, é, se é uma imprensa é, fechada em si mesmo, ou que a gente fala, né, a imprensa da Zona Oeste, em São Paulo, né, que fica ali em Pinheiros, Paulista, não vai fazer um bom trabalho quando for cobrir uma rebelião ou um problema no extremo sul da cidade, né? porque nunca foi para o extremo sul. Né? Então, é, acho que sair das bolhas é, é importante para todo mundo e para a imprensa também. Sim. É, vou falar um pouco da, da, das bolhas na escola. Né? O jovem ele tem a habilidade instrumental de navegar pelas redes, mas muitas vezes ele, ele é ingênuo, né? ele tem a, a ingenuidade digital. Né? Ele sabe, ele, ele conhece, ele sabe manusear, ele sabe processar as ferramentas digitais mas ele não tem aquela perspicácia né do uso da dessas ferramentas ele a gente pode dizer que ele é ingênuo digitalmente para você é qual o papel que tem a escola na orientação e educação sobre consumo e cons, consumo consciente e responsável nas mídias eu acho que é fundamental, né, assim, é, se a gente pensar Portugal, a gente pode até falar, mas é um país pequenininho, perto da nossa dimensão, né. Mas para vocês terem uma ideia, desde os anos 90, né, e do comunicação, está nas escolas, é grade curricular, seja escola particular, pública, é, e a gente tem essa falha entrou recentemente, né, na BNCC, nas grades, mas ainda é muito modesto, né, então eu acho que é fundamental, Ivone, esse papel da escola, o que eu diria para o jovem, né? É realmente uma geração que não, não esconde nada, né? Compartilha tudo. A gente vê o TikTok bombando, é o tempo real ali, a paquera, é tudo. Não, não tem problema, mas você tem que ter esse cuidado que eu falei no início dessa consciência. Né, planetária no sentido do outro, então se você expor o um nude da colega pelo grupo do WhatsApp da sala, não vai, não vai ser bacana para essa pessoa, né, se você der uma informação que não procede, ou se você compartilhar um discurso de ódio, instigando as pessoas não irem vacinar, nem né, chegou a confirmação se a vacina está vencida ou não e você já está espalhando, se você... É, compartilhar até pequenas, pequenos fakes, né? As férias que você não foi, porque muitos jovens falam assim, ah, mas isso não é, não estou fazendo mal para ninguém, eu inventei umas férias, ou eu inventei, eles me falam, inventei um namorado, não tinha, mas inventei. Mas assim, pra quê? Né? Inventou com intuito para mostrar que você não está sozinho, mas não faça isso, porque você está abastecendo essa bolha de pegadas fakes, né? Você está criando um perfil que não é seu. Você está dizendo que mora num bairro que não é seu, né? você está perdendo sua identidade. Então, eu acho que eles assim, têm o papel da escola de mostrar é, o mundo está exposto? Está exposto. Mas como que eu vivo num mundo exposto? Né? Como que eu sou um jovem responsável nesse mundo exposto? Né? Não propagando mais exposição do colega, ou ódio, ou, ou, né, ou violência, é, eu sou daquela turma de checadores, né? que eu acho que, por exemplo, a gente não deve compartilhar um vídeo de violência, um vídeo que alguém, né, um colega está apanhando na escola, aí muitos falam, mas isso é uma denúncia, não sei se vira denúncia ou se vira mais discurso de ódio, né? você tem que pensar em tudo isso, assim, como que vai servir essa propagação do que você está fazendo, né? E... É uma urgência, né, é uma é uma urgência, a gente é, defende né? isso no, no DEVIR, que é necessário e urgente o jornalismo no chão da escola, né? E de uma forma integrada, de uma forma integral, interdisciplinar, transdisciplinar, dentro Exatamente. da escola. Eu vejo é. permeando, assim, desde o ensino fundamental, é. várias disciplinas. Então, assim, o professor de ciência pode usar comunicação e exemplos né, da mídia, o professor de história... É, e, e acho que usar esses, essas questões presentes na vida deles, né? Então, assim, se, você, se eles estão no grupo do WhatsApp ou no Telegram e eles estão, é, né, está acontecendo um bullying ou está acontecendo uma ação ou está tá tendo né, uma questão de racismo no banheiro ou na escola, uma questão de gênero, esse educador tem que pegar essas questões e trabalhar, né? Assim, não adianta a gente falar pessoas não vão sair das redes, mas assim, que, que existência nas redes elas vão fazer, né? Outro dia eu ouvi também de um aluno de 18 que falou, ah, mas professor, você quer que a gente esteja no Twitter? Eu falei, quero, porque é um exercício, depois você sai se você não, né, não gostar. Ah, mas só tem bobagem, só tem discurso de ódio, cancelamento, é só o horror. Eu falei, não, depende de quem você segue, né? Depende com quem você conversa, né? É, então, Acho que, e, né conversa, e como né? e como conversa minha timeline não tem então assim a, então acho que a gente tem essa esse trabalho na, o jornalismo em escola né eu vejo muito isso educativo mesmo né é, assim como interpretar uma notícia e aí o papel da imprensa não, não comer bola e não né não derrapar e fazer o trabalho direito também e, é, e é, é, é, eu fico pensando assim, né, que sair das bolhas, estourar as bolhas, também é, tem que ser feito com muito cuidado, né, porque você pode, é, sair das bolhas pode ser altamente positivo, mas pode ser negativo, né, Considerando isso mesmo que você falou, nessa né? essa questão de, de, de divulgar nudes, de, de divulgar é, é, os meninos ou as, as meninas divulgarem é, fotos, vídeos, conversas dos meninos e vice-versa, né, é, como é que a, gente, que a gente estabelece essa linha, né? Eu imagino que seja muito tênue essa linha, né? mas como é que a gente pode estabelecer? Até queria que você comentasse isso. É, porque você fala muito isso no seu livro, né? É, então, eu acho que não é, é, assim, não é nem furar a bolha, Ivone. Acho que ali é uma coisa de você provocar o outro, né? Assim, furar as bolhas é no sentido de você ouvir o outro, entender que as pessoas são diferentes, têm hábitos diferentes, comidas diferentes, famílias diferentes. Então, é, não é todo mundo que usa preto, nem todo mundo que, né, que, que é budista ou que é evangélico. Você tem um respeito. Acho que quando a gente perde a escuta e o respeito, a gente perde, o Eugênio Buti, né, o querido amigo, fala muito isso, Sim. a gente perde o pé da sociedade democrática, aí vira outra coisa, né? É, então acho que não é nem furar as bolhas nesse caso. É você ter essa consciência. Eu, eu acredito muito que a gente tem que bater muito que você é responsável pelo que você publica, pelo que você faz. Né? Você pode ter oito anos, tem que ensinar não, assim o que você está assistindo, o que você está comentando. É, você é responsável o tempo todo. O mesmo jeito que você é responsável se não pode né? não vai jogar o papel na rua, não parar na vaga de idoso. Você não vai destruir alguém ou, ou compartilhar... Acho que eu falo muito no livro, né, o, o caminho óptico lá do Buda, uhum. que é uma filosofia milenar, mais de cinco mil anos. E se a gente reparar, né, serve para desinformação, serve para tudo, porque se você é ético com o outro e não vai querer que o outro... Né, você não vai espalhar, né? você não vai dar uma informação falsa, você não vai roubar um texto do outro, ou você não vai plagiar o outro, você não vai dizer que aquela música é sua, né, e é do outro. Então, é, acho que se a gente silenciar um pouco, eu estou nesse momento muito do, do silenciar, as pessoas precisam silenciar um pouco tá? e pensar o que ela está compartilhando, por que, que ela está compartilhando, voltando no exemplo das vacinas aí, que eram vencidas, não eram vencidas, é, por que, que você compartilha isso, né? Por que, que você espalha terror para sua avó, para alguém que tomou, que não tomou, não vai querer tomar? Para quê? É para que, que, que você tem essa vontade, ou, né? ou vai compartilhar que a vacina tal, a moeda cola? Ou... Então, se fosse cada um pensar um pouco, do mesmo jeito que não é legal né? roubar a prova do Enem ou fazer tal coisa, né? não é legal também ser, ser, ter um discurso... Né? É, desmerecer o outro, né, desmerecer a religião do outro, a, a história do outro. Então, acho que isso a gente... É uma, é uma grande reflexão. Esse espaço, se a gente olhar, é assim, né, você não vai diminuir o outro, a profissão do outro, você não vai dar falso testemunho, né, não vai falar sobre o outro, você vai escutar mais do que falar, então é um pouco... É milenar mesmo, né, tipo, Jesus já fazia, né. É, então... É, assim, é um negócio meio, qual que é, que comportamento você tem, né? É, se você grita, buzina no trânsito, você grita nas redes sociais, né? Não, a gente que monitora isso não tem diferença. O hater das redes sociais, ele também é abusivo em casa, ele também é no trânsito, ele é sem paciência, ele é, é a gente é uma, um ser só, né? Você não consegue ter... Você pode até disfarçar, enganar por um tempinho, mas depois você tem um perfil mesmo, né? Você começa a deixar pegadas, né? Então, então acho que essa, essa consciência mesmo, assim, que vai mais do... Não teria desinformação, né? Porque você não compartilharia nada Sim. sem chocar, né? Você não compartilharia nada que pode expor o desespero, é, tirando a indústria, né, a indústria do fake proposital, né, a, a indústria do mal que eu falo, as pessoas que, por acaso, compartilham ou fazem sem querer, tem que pensar se é tão sem querer, né, então você vai expor o colega da classe é tão sem querer que você está expondo, você não gosta dele, ou você faz bullying, mas se você faz, que coisa horrível, né, é, então... Acho que essas reflexões um pouco... E também eu vejo é, muita gente também com medo, né? As pessoas têm muitos medos, né? E, e aí não resolve na terapia, resolve né, massacrando o outro. Né? Então, acho que esses medos todos, as pessoas precisam é, resolver né, antes de, de sair atacando. É isso aí. É, então, isso é uma coisa também que vai desde a... Que a gente né, nisso tudo que você falou, a gente pode pensar desde aquela atitude pessoal, né, de... Né, de... É, ofender alguém que a gente não gosta ou que a gente não concorda com alguma coisa dela, há grupos, né? Há grupos que se familiarizam com alguma ideia X ou algum gosto X ou alguma prática cultural Y e, né, é, acabam por postar coisas e publicar coisas que é, que ofendem, né? Ofendem a outros grupos, né? E tendem a reproduzir mensagens que, que vêm nesses grupos, mesmo que elas sejam falsas, porque ela não vai checar as pessoas em quem ela acredita e confia, né? Então, é sempre uma informação que, se, que, que é tida como verdade ou como estratégia de, né, de atacar o outro. Exatamente. Você pegou no um ponto? Desculpa, Andressa, só... Não, não, pode eu lembrei, Carlos, assim, que acho que quem está nos ouvindo vai lembrar e vai entender o que você falou, essa importância. Então, assim, quando teve o assassinato da Marielle, né, aquela fake news horas depois, né, que, que ela era amante do Marcinho V.P., do traficante e tal, quando depois você monitora né, e vê o que moveu as pessoas a compartilharem, tirando os botes, né, o compartilhamento com o intuito mesmo de prejudicar e tal, mas os que compartilharam os hubs, né, as pessoas, os grupos, você vê que assim, sempre tinha ali, então, um viés de alguma coisa. Ou a pessoa é né, racista e não gostava porque é negra, ou porque é, não tem problema, né, com, com gênero, então, se ela era gay, é, tinha um problema, ou tinha é, todo morador de né, comunidade no Rio de Janeiro e traficante. Aí a gente vai vendo que a pessoa já tem esses, esses problemas, né, esses preconceitos, esse ódio nela. Chegou aquela informação, ela fala: tá vendo eu tinha certeza sim, sim. ela não prestava tal se a pessoa não faz nenhum minuto de reflexão de pensar assim não mas peraí, aí né uma pessoa foi assassinada né assim a queimar roupa tal então a pessoa já compartilha é isso a gente viu a gente pode ver sobre o papa sobre greve dos caminhoneiros é, sobre vacina é, a pessoa já está predisposta né assim é, e aí você já cria uma, eu vou dar um exemplo, o né, que aconteceu comigo ontem, é, que vocês vão, todo mundo acho que já passou por isso, e vai falar, Puxa, mas por que de onde saem essas pessoas? Eu estava na farmácia, e entrou um menino né, descalço, nesse frio, é, até lembrei, cara, do São Paulo o SP Invisível, eles foram meus alunos, é né, o projeto que eu Boa coordenei, quando eles foram meus alunos, isso é incrível. Eu, eu amo então. esse projeto. É, eu amo também. É um beijo pra ele, só é, é E aí, eu tava na farmácia, um menino pequeno, assim, uns nove anos, falou assim, ah, tia, pode comprar fralda pro meu irmão, tal, não sei o quê. Aí, a moça da farmácia, dá pra sair da farmácia, não sei o quê, tal. Aí, eu falei, pode deixar, eu vou comprar. E aí, eu tava vendo, só que eu pensei, puxa, eu não sei o tamanho da fralda, né, pode ser que seu irmão dele, o irmãozinho seja pequenininho. Aí, voltei na calçada, né, pra, pra conversar, que a moça da farmácia não deixava ele ficar na farmácia. E aí ele falou, não, pode ser M, tia, tal, não sei o quê. Aí eu tô conversando com o um menino, a moça do caixa, fala assim, ai, ah, é tudo drogado, olha, não compra fralda não, tá pra ver que ele é drogado, não tinha nem, assim, o menino não tinha oito anos. E aí eu falei, olha, eu, né, eu compro a fralda que eu quiser, né, eu compro quantos pacotes eu quiser, né. E aí eu fiquei pensando assim, o que faz alguém nesse frio, né, num caixa, Achar que a criança ali, descalça, pedindo um pacote de fralda, já é traficante, já é bandido, já... O que que move, né? Então, eu, eu cada vez mais eu penso nisso, assim, o que que move algumas pessoas tanta maldade interna? Né? Precisa resolver na psiquiatria, né? Sim. Então, é um pouco isso, e aí se, essa, eu fiquei pensando, se essa pessoa receber qualquer informação de fake news que envolva morador de rua, ela compartilha, porque daí é tudo bandido mesmo. É, Sim. é. é o viés de então, confirmação, né? É o viés de e confirmação. É. E atua é. muito nesse aspecto emocional, né, Poliana? Porque, por exemplo, o caso da vacina, a pessoa recebe aquela manchete, ela nem para para ver direito, ela nem para para pegar, por exemplo, o, o papel dela de comprovação da... da de, de que ela tomou a vacina para verificar se faz parte daquele lote. A, por, a própria imprensa né, não, não teve essa checagem, contribuiu com a desinformação aí. Exatamente. Então, trabalha muito nesse pânico, e é um momento que as pessoas estão é, fragilizadas emocionalmente. Então, recebe uma manchete dessa, respira, né? Como você falou, e não seu... precisa. É então assim. Eu acho que assim a gente vai estar tá exposto. A esse tipo de coisa vai. Eu tomei AstraZeneca e assim também recebi nos grupos. A primeira coisa eu não tive reação. Aí é a primeira coisa que eu recebo, grupo familiar, grupo tá vendo. Não teve a reação porque é vencida, entendeu? Então assim. As pessoas já estão compartilhando, não pegaram o é. cartão, né? A imprensa não deu serviço, mas não pegaram o cartão para checar o seu lote e já estão compartilhando entendeu? e é já é deduziram e já deduziram que se eu não tive reação, então eu já tomei a vencida. E se eu não tiver um minuto, que eu falo no bolhas também, né, assim, cognitivamente, os, os pesquisadores de cognição dizem que a gente precisa de três a quatro minutos do cérebro, não é muito, não. Então, se eu não parar e falar assim, não, peraí, né, tô na rua, quando eu chego em casa, eu olho meu cartão, vejo meu lote, né, nem tô sabendo da reportagem, então calma, não vou sair compartilhando pelo WhatsApp o terror das traseiras porque eu não sei o que tá acontecendo. Olha quanto de estrago eu poupei, só de respirar três minutos. Né? Não aconteceu nada com aquela informação no meu WhatsApp, ficou morta lá. Então, acho que a gente precisa é, dizer, olha, isso eu não dou conta. Estou falando para os jovens também, olha, esse grupo eu não vou entrar da sala porque eu não estou dando conta. A gente quer dar conta de tudo, né? quer participar de todas as conversas se a conversa é AstraZeneca, você tem que estar tá compartilhando isso, se a conversa é né, CPI, você estava acompanhando o BBB, aí você sai do, né, está acompanhando o Telegram lá, o BBB, a, né, sa, a, sai do BBB e vai acompanhar no um Telegram a CPI, e aí você tem que dar palpite sobre a CPI, você tem que compartilhar, acho que a gente precisa ter se silenciar um pouco, né, assim, não vai acontecer nada se você não responder no WhatsApp, vai ficar lá parado... Então, acho que é um, pouco, é um pouco isso. E só assim a gente quebra esse, essas bolhas nesse sentido, né? esse fluxo incessante uhum. de surto, que na minha opinião são surtos, né? Assim, vai entrando num surto, quando você vê, ah, foram mais de 100, né, mil e tantas mensagens em 15 minutos da AstraZeneca, depois virou 10 mil, quer dizer, vai virando uma coisa maluca. Né? É, então, acho que a gente tem que ter muito cuidado mesmo. É, a gente queria mostrar, a gente quer mostrar a, a capa do seu livro, né? E pra, até para você comentar, né? Do, do seu livro, falar da editora, como é que as pessoas é, podem adquirir e tudo mais, né? A gente tem a capa aí do livro? Vamos ver se a gente tem. Acho que temos, olha lá, olha lá. acho que tá, tá, você está tá, mutada. Tá mutada. O que, o que acontece Ai. esse ano, né, Isso. É, é, Saiu uma... A pergunta do ano, né, seu som está desligado. É, saiu uma nova, uma nova edição, né, é, que aí a gente mudou a capa, né? não é essa capa, mas esse ainda, ainda circula. Por que, que eu atualizei né? em três anos? Porque... Pela questão da desinformação, né, esse horror só crescer, então a gente, eu atualizei, mas é, tenho muito carinho a gente, né, o Tomás aí da capa, ele já tá grandão, né, então a gente, então, assim, acho, vamos fazer uma capa mais gráfica, que daqui a pouco o Tomás tá de barba, tá tipo o Carlos, né, e a gente, a gente ainda tá com a capa. Mas a ideia de ter um adolescente é para isso, assim, né, e, e essa... Eu não vejo outro caminho, gente. Assim, é, a gente sempre vai ter cada vez mais bots, né, cada vez mais discursos de ódio, cada vez mais cancelamento. É, ou a gente para o processo e é um a um, né? Cada um olhando a sua timeline, cada um olhando e falando, poxa, qual que é a minha atitude nesse grupo, nesse, seja no Telegram, seja o que, que eu estou fazendo, ou a gente vai ser só, né? Um termo que eu usava no interior, boi de piranha, né? A gente só vai ser replicador de discursos de ódio de alguém, interesse de alguém. É, então, a gente acho que tem que ter essa. É, então, essa é a nova. É, que o Tomás, o Tomás cresceu. É. Essa, versão, <risos> essa versão ainda é digital, né? A outra tem também ainda em papel, que eu prefiro papel também, mas essa ainda está em digital, depois vai sair em papel também. Legal. É pela Eduque, né? é a editora da PUC. Né? Então, uhum. Mas também está no Kindle, no Google, é, é fácil. Legal, achar. legal. Muito é, bom. Vamos para os vamos... momentos comerciais. Vamos <risos> falar com <risos> <dos risos> patrocinadores <risos> nossos, né? As pipocas <risos> maravilhosas. Né? <risos> o Carlos fala da, da estamparia, né, Carlos? Posso falar da estamparia? Uhum, vamos lá, então. Momento comercial. Bom, essa né, é estamparia Orion, que ela fica aqui em Santos, localizada lá no de São Bento, tá? e eles fazem esse trabalho não só de estamparia em né, camisetas, roupas, bolsas, bonés, mas também esse tipo de estampa que vai em garrafinhas, canecas, né, é, então quem quiser encomendar algum trabalho com eles, tem tá o telefone código 13 99747 3499 tá, um abração aí para o pessoal da Orion, pessoal é. maravilhoso É isso aí e um, o segundo patrocinador nosso é a Bendita Pipoca né? Olha isso! Maravilhosa! Ben, a bendita pipoca tem mais de 25 sabores, chocolate, óleo, é, é, de coco, de churro, de canela, é, lemon pepper... É, tem vários sabores doces salgados né a bendita pipoca tem também o clube da pipoca né o clube de assinaturas você assina e aí todos os meses ou toda semana melhor dizendo você recebe as pipocas é, ela também tá no iFood né para quem quiser e eu recomendo viu porque realmente eu realmente é, é preciso vocês muito... conhecerem... É, Olá, show, comenta outro sabor, é muito gostosa. E você encontra a Bendita Pipoca, bendita com dois Ts, né? Bendita Pipoca no Instagram. Eles estão no Instagram e tal, tá o telefone deles também, né? E é, é só pedir. E olha, recomendamos muito. A de churros é maravilhosa. Ah, é isso aí. E a gente agradece né, os dois patrocinadores aí do nosso Papo de Educomunicação. E é, quem desejar também né, fazer parte desse nosso grupo de patrocinadores, agradecemos, fique à vontade, é só entrar em contato com a gente pelo nosso site, contato, arroba, É isso Maravilha. aí, gente. Antes da gente seguir para a próxima questão, próximo ponto com a Poliana, quero ler aqui um comentário da Andrea ela coloca aqui, ó, acho que as pessoas têm essa ânsia de estar presente em tudo e em todas as conversas por medo de serem esquecidas. Essa necessidade de fazer parte de um grupo ou do grupo popular, nada mais é do que um fantasma interior, um problema dele mesmo interno que precisa ser resolvido. Ótimo tema, obrigada. E quem quiser fazer perguntas também, pode ficar à vontade, né? E, e boa, a gente já está caminhando... É. A gente já está caminhando para o final, né, também, gente? Sim, passa rápido, né? <risos> passa muito rápido, é. Muito. Mas, continuemos. Você, você ia falar alguma coisa, né, Poliana, da Andréia? Eu, eu adorei o comentário da Andréia. É isso mesmo, Andréia, acho que as pessoas têm tantos fantasmas, né, que elas jogam isso na rede, né, no ódio, na, na, na perseguição, na, né? em vez de trabalhar e, e, e pensar qual, que, qual que, que pegada que ela está deixando, né? Acho que, acho que é um pouco importante isso, a rede não esquece nada do que a gente faz, né? Então, assim, quais são as nossas pegadas, né? A gente vai ser conhecido por propagar ódio, por estar né, tá brigando, né? Cancelando pessoas, brigando, xingando... É eu acho que a gente precisa entender, né, onde estamos, né, então, acho que, né, é o horror dessa época, né, culturas do cancelamento e todas essas coisas. Essa questão que você comentou sobre, né, momento de silenciar, né, então, né, silenciar ao ver uma informação, ou escutar, né, silenciar diante da informação, né, não repassar adiante. Existem outras estratégias com relação específica aos uh, os algoritmos, né, tratando das tecnologias aí, da informação, existem outras estratégias que a gente pode tomar além né, desse silenciamento? É, acho que tem a checagem também, né, Carlos? A gente tem várias ferramentas gratuitas, né? Você pode arrastar aquele conteúdo ali do seu WhatsApp. Se tiver na web ainda, o WhatsApp web mais fácil ainda se for uma imagem e ver se aquilo já saiu. Eu sempre digo isso, né? Ah, chegou a informação do seu tio, né? Mas será que só o seu tio tem essa informação, né? Ninguém no mundo deu essa informação ainda. É, pode ser que seu tio tenha, né? Uma informação que ninguém tem, mas é difícil, então, é, a gente pode arrastar e checar, a gente pode deixar quieto ali até confirmar. É, dos algoritmos, a gente não sabe muito a caixa preta aí do Zuckerberg, né? O que o Facebook faz, o que o outro faz. O que a gente consegue é um pouco dar um nó no algoritmo. Né? Então, assim, umas dicas são meio até primitivas, mas você pode fazer. Você está lá no Spotify, você só usa, você só ouve o que ele te recomenda pare com isso faça você sua playlist aí você quebra um pouco aquela recomendação do algoritmo né você é, não deixa a notificação ali só o que ele te oferece você vai você buscar outras coisas em assim, outras bases de dados você para de curtir marca né eu sempre falo as pessoas ficam curtindo marca gente abastecendo o algoritmo né curtindo a panela para quê? né é, e aí você vai quebrando isso, né, você quer... Claro que eles são, as Big Techs são enormes, é... os tentáculos são gigantescos, mas você consegue dar um pouco de nó no algoritmo, né, você consegue... De música, se vocês fizerem esse exercício, é incrível, eles começam a, a te falar nossa, essa pessoa é esquisita, né, curte música clássica, MPB, uhum. sertanejo, aí você dá um nó um pouco no algoritmo. Uhum. Das então, acho que é um exercício um pouco... Não é aquela, não precisamos, eu falo no livro também, né? Nem para o Himalaia, ela quer que todo mundo vire emoji, não desconecte, não, é, é, não precisa. Não precisa, é claro que cuidar de jardim é muito bom, mas, não, é, mas você pode ter um pouco de... Né, as pessoas falam, ah, eu tenho estresse, eu já sonho com aquele barulho do WhatsApp à noite, mas por que, que você dorme com a notificação do WhatsApp ligada? né? Assim? Então, acho que é um pouco... É um pouco de tipo, onde estou, quem sou, o que, que eu faço. Acho que é um pouco, é um pouco isso, assim, né? E aí você vai percebendo: ah, o Facebook, as pessoas entram em pânico, né? O algoritmo do Facebook não me mostra mais nada. Mas que ótimo, né? Não faz nenhuma falta mesmo. <risos> Deixa ele lá, amor, não, ganhado, né? é, não vai acontecer nada. Ah, o que, que você gosta da plataforma? Ah, quando tem esses encontros, quando me lembra de um aniversário, um grupo, então usa para isso, né? Mas a timeline tá mostrando um negócio antigo, mas quem tá vendo a timeline ninguém. É, é. Então, é, eu acho que se a gente tiver um pouco de é, parcimônia, né? Assim de, de ha, esses três minutos de falar, bom. E outra coisa que eu falo no livro, que também eu acho que né atenção plena né lá dos budas já vem atenção plena depois o mindfulness né muitos evoluídos pegaram isso para continuar estudando mas o que é atenção plena né então se eu estou conversando aqui com vocês essa uma hora a gente está aqui junto né se eu estou almoçando com meu filho eu estou almoçando né se eu estou dirigindo eu estou dirigindo porque as pessoas querem dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ela quer estar com você e olhar o celular, é por isso que bate o carro, tem mais acidente de carro por olhar, mexer no celular do que né colisão, né? A colisão acontece porque a pessoa está no celular para ver o quê, né? Para responder o quê, assim, né? E aí é uma cadeia, né? É o, é o chefe ou é você que responde às três da manhã, né? Será que precisa, né? Será que não dá para ir cortando, né? E, e... Antes não precisava, né? É, Sim. será que não dá para ensinando as pessoas Exato. assim? É. Tipo, é. Eu visualizei, mas não quer dizer que eu visualizei. Eu tenho que responder imediatamente, né? É, será que tudo bem? Ah, mas a pessoa não vai entender. Mas ela vai entendendo aos poucos, né? Então é um pouco o que a Andrea falou, né? Essa ânsia de seja a imprensa que quer dar primeiro seja você que quer responder primeiro, seja você que quer participar né, de todos os assuntos, né, quer entender de tudo, e é legal a gente falar também, nossa, não estou sabendo, não acompanhei tal coisa, não posso opinar, não entendo Sim. de tal coisa, né, entender de tudo é um negócio meio esquisito, uhum. então acho que é um pouco... E assim, não expõe a ninguém, né? Não expõe a ninguém, igual delete, eu falo que delete é o melhor dos... Né? Delete. Você faz aquele post, depois você lê de novo, fala, nossa, não interessa a ninguém, deleta. E aí, o delete é um processo, daí você vai vendo o que, que importa, o que, que eu publico, o que eu não publico, né? Os fanáticos por áudio, né? Tem é aquelas pessoas que mandam, né? 40 áudios por dia, né? Será que precisa é, mandar tanto áudio? É, é, é assim que você pode deletar e falar, não, acho que eu estava um pouco ansiosa, né? Acho que eu estou precisando meditar em vez de mandar tanto áudio. E aí eu acho que é um processo, é um processo na escola, é um processo em casa, né? É um processo... É um exercício, é, né, né Poliana? É, que as professoras, né? Nós, professores, o que enlouquecemos nessa pandemia, né, os pais, os grupos de WhatsApp, né, assim, menos, né, um pouco menos, né, é, eu brinco, assim, eu falo, olha, não é porque eu vi no chat que eu, que eu respondi, responderei em algum momento, né, Você tem que ter paciência, ué? não vai acontecer nada, né, ai, professor errou minha nota, não tem problema nenhum, a gente corrige, né, a gente é humano. Na hora lá, você tem 30, Gabriela, você erra uma. tá tudo é, certo. Né? É, Depois você é. vai lá e corrige. Então, se a gente acha que for... Porque assim eu acredito muito, gente, assim, que se a gente se ilumina um, né se cada um fizer esse processo de furar essa bolha, olha que legal, né? Quantos né? a gente pode ter, 7 bilhões, a gente pode... né Então, assim... Porque a gente que tão, tem tanta coisa, né a gente consegue ter casa, ter abrigo, ter cobertor, por que, que a gente precisa estar tá nesse surto? Né? Tem os que estão né, aí sem o cobertor né para dormir, a gente já está com tudo isso, ainda está espalhando fake news à toa, né para quê? Então, acho que é um, pouco, é um pouco de reflexão, assim né o que, que a gente está fazendo aqui. Né? Então, eu, eu, eu, a Naya... Ah. Ah. Fala, ah, fala, agora, Carlos, Andrés. Parou <risos> aí, pode falar. É, assim, o que você está né, é, falando também tem muito a ver, lá com, no começo você falou sobre o Pierre Levy, sobre a inteligência coletiva, e a gente pode pensar que é, esse nó que a gente pode dar nos algoritmos está muito relacionado a, a estar aberto a a conhecimentos de várias áreas, né, não ficar fechado em apenas um tipo de informação, um tipo só de segmento. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ser quem é, ou deixar de ter os valores que tem, mas a gente vai conhecer outros, vai né, vai expandir um pouco mais a, a percepção de todas essas possibilidades que existem e que não são exatamente o fim do mundo, né. E é o que prega Pierre Levi no, intelig... no livro Inteligência Coletiva, exatamente Exato, isso. Né? É, e assim, eu acho assim, eu acho ele genial, e ele né, teve uma fase demonizada pela academia, que eu acho uma injustiça. É. É porque ah, ele errou, porque virou tudo sombrio, e ele fala, não, mas eu, eu acredito na inteligência coletiva boa, né agora, se você usa a inteligência coletiva né, para criar o QAnon, para né, invadir o Capitólio, para massacrar um povo, aí não é inteligência, né? aí é outro, né, você está usando da tecnologia para a dominação né, de alguém que que é menos né, capacitado que você você pode dominar, né? Então, aí não é inteligência coletiva, é, né? Pessoalmente... É outra coisa. Tem soluções e, e tem os venenos, né, ele dizia isso. Exatamente. E é, e é o que o próprio André Lemos já falou algumas vezes, né, que eu vivo, isso, isso você faz não é porque você está na rede, na rede digital que você faz, isso você faz, se você faz, você faz o teu cotidiano. Exatamente. É aquilo que você mesma tinha comentado, né. Se você Isso. é uma pessoa que tem um pensamento ruim para determinada coisa, esse pensamento seu não vai mudar quando então você vai para ele, né? Ele vai, de repente, ele ah. se intensifica porque você encontra mais seguidores né? a sua, a sua, ao seu pensamento. E você, de é. alguma maneira, está é, mascarado né? por trás do... Do, do Exatamente. Setor. O Bruno, é. isso vai muito ao encontro do que o Bruno comentou aqui ó, no, no, nos comentários. Você é o que posta, né? o que curte, o que compartilha. Por isso, devemos redobrar a atenção antes de disseminar qualquer tipo de conteúdo. A informação qualificada é a essência é. da comunicação responsável. Tenta é, Bruno, é um beijo para o Bruno, querido aí, jornalista. Eu acho que é isso mesmo, assim, a gente tem que entender que a gente não é mais forte porque está num grupo né, de terraplanistas, ou porque está num grupo, né, os malucos do QAnon ou porque está num gabinete do ódio, porque... a gente tem que conviver, né, e assim, eu acredito muito nisso, assim, quando eu falei da história da consciência planetária, porque assim, se você gasta água tomando banho e não está nem aí, né, você também vai derrapar em alguma coisa na rede, sim, sim. né? Porque você não está preocupado em economizar água, você não está preocupado se você está escolhendo a vacina que você vai tomar no meio de uma pandemia, né? Eu vi isso na fila do SUS, né? As pessoas falam, Ai, isso eu não quero... Assim, então, essa pessoa, ela vai barbarizar na rede, ela vai derrapar em algum momento, porque ela não tem uma consciência, né? Tipo, assim, ela não está ali agradecida porque chegou a vez dela, pelo SUS, pela vacina, não importa qual seja, né? Ela tá E essa vai compartilhar, então, né? Essa é a primeira que vai dizer, tá vendo? Era vencida, ainda bem que eu não bem as traseiras, que eu fui tomar outra, porque... É, então, acho que a gente precisa um pouco de de reflexão sobre cada um, né, quem sou eu e o que, que eu faço aqui, né, eu reforço isso, você pode ter sete anos, seus pais te ensinarem, né, ou você pode ter 70 e não ter aprendido. Né? Sim, sim. A Naya fez um comentário aqui, ó, parabéns pelo tema, andamos tão ansiosos com tanta informação. E a Graziella também aqui, ó, é importantíssimo discutir esse tema, chegamos a esse ponto de extremismo também por isso. É fundamental pensar como lidar com a onda de desinformação ainda mais intensa, que deve aumentar com eleições do ano que vem chegando, né, Poli? E como furar essas bolhas e fazer um processo inverso de educação digital? É, a gente vê aí, né, Ivone, nós, né, das redes, os checadores, que vai ser a barbárie 2022, né? já está posto que vai ser a barbárie, né, a gente já sabia que a tens... já. é que a gente já sabia que, né, na pandemia não ia melhorar, né, a questão das vacinas e até mais informação desencontrada, porque é isso, acho que falta essa reflexão, né, é, não é uma questão, é uma questão cívica, assim, né, você, quem você apoia, você dorme, o que, que você come, é a mesma coisa se você vender um produto estragado, né, se você, assim, onde tá a sua, a sua ética e sua consciência, né, eu lembro que né, o Perseu Abramo, um querido aí jornalista, ele dizia, né, é, tive sorte de conhecer na PUC quando eu fiz jornalismo, e ele dizia, né, uma vez perguntaram, né, assim, e ele era marceneiro, né, ele adorava de hobby ser marceneiro. É, e aí perguntaram para ele, né, se a ética jornalística era diferente. Ele falou, não, a ética é uma só, eu como marceneiro, eu jornalista, eu cidadão, é uma só. Então, se você não é ético, se você faz um pequeno trambique, isso vale, né, por isso que eu falo, eu também falo isso no Bolhas. Cuidado com os pequenos fakes, né? Cuidado com a que você fala, não, mas eu só emagreci usando o filtro. Ah, eu só postei o namorado que eu não tenho. Ah, eu só pus a viagem que eu não fiz. Você começa a achar normal, né? É, roteirizar, é, fazer lá o storytelling da sua vida, né? Só que a sua vida não é aquilo. É, então, acho que a gente precisa ter esse cuidado com o que a gente inventa sobre nós, o que a gente compartilha, o, o delete é sempre bom, e aí f, f, reduz, né? Reduz essa polarização, essa, essa, esse ódio, esse que isso vai muito além de um candidato, né, Carlos, de uma linha da pessoa, né? É uma coisa de, enfim, jornalistas, né? A Grazi querida aí que pesquisa. É, as mulheres jornalistas né, que sofreram né, esses, o ódio na questão das coberturas, é, vai muito além, né? você vê que não é uma questão de fake news, é uma questão de ataque, né? vira boletim de ocorrência, perseguição. É, então, assim, onde a gente foi perdendo o pé de ser um cidadão, né? É, é o que passa, né, Carlos? Passa na rua e não leva um cobertor, né? Nem vê que a pessoa está morrendo ali. Então, invisível, né? É. É, então, é isso aí. Poliana, Boa. o papo está muito bom. Mas, é, está muito terminando. Né? Ficaríamos horas aqui. Tem um comentário só da Cláudia Asensio. Vamos ler aqui rapidinho. Ótimo diálogo. Muito obrigada pela oportunidade de pensar o nosso comportamento nas redes e fora delas. O acesso e a conexão, a facilidade de uso, a presença massiva nas plataformas não significam fluência digital, nem o uso ético. A educação midiática é caminho para o uso consciente das redes nesse mundo hiperconectado e o combate à desinformação. É, é o que nós aí, no Instituto da Vila defendemos, né? E gente... É, não, é um excelente comentário. Muito legal. É, a gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço, obrigado. Foi muito positivo. Né? Nesse Justamente quando a gente comemora um ano de papo um de. Ano. Faltou o bolo, né? Faltou o bolo. Bo é. bo é. A gente é. vai comemorar com é. pipoca no próximo. Isso. É isso aí. É. É. É. Eu vou é. pegar um bolinho para trazer para cá no meio do caminho. Comeu o bolo, cara! Ele Ai. confessa, tá, tá tudo certo. Eu trouxe Eu só um farinha. Que Vai estar tá podendo é. a gente comer muito bolo, com certeza. Sim. Todo mundo que se cuide, né, se vacine, aí a primeira dose não é a resposta, né, que já tá tudo resolvido, né, vamos, vamos vacinar, vamos né? compartilhar Sim. aí né? o bem muito e a saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Beijo. viu? Muito Beijo, obrigado, e quem vem? Um é, beijo a todos que nos também. assistiram também. Um beijo. beijo Obrigada a todos. Um beijo para todos. Boa semana para todos e se cuidem. É, é isso aí.